Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, olha só. Várias notícias aí ao redor da internet estão falando que Aliens Fire Team Elite é uma tremenda decepção. Correto? E eu vou dar os meus motivos aqui de por que esse jogo não é uma decepção. Certo? Vamos lá. Bem, a gente está falando aqui de um jogo co-op, quatro pessoas, né? Estando aí para todas as plataformas, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC. Só não saiu para celular porque não sei. Porque se tivesse se tivesse a possibilidade também eles colocariam. Dentre muitas coisas, as pessoas falam aí que se você buscar algo denso acerca da franquia Alien, como fã, você não encontra aqui, né? A gente tem lá é horda de xenomorfo aparecendo de um lado para o outro. Ah, e você tendo que atirar os mods lá de Left 4 Dead E cara, sabe por que esse jogo não é a decepção? Porque não tinha possibilidade alguma desse jogo ser bom A gente se decepciona com uma coisa que provavelmente pode ser bom Mas essa pessoa decepciona a gente de alguma forma mostrando que não era Esse jogo aqui é um jogo que não tem possibilidade de ser bom Não tem por que você é, apostar em um jogo desse e um jogo que é aos mods de, de uma franquia igual o Left 4 Dead. Já, mano, já tem o Left 4 Dead. Pra que fazer um outro Left 4 Dead com skin diferente? Entendeu? Então assim, fiquei muito decepcionado mesmo com, com essas historinhas aqui que inventaram. Que é uma grande decepção. Que estavam esperando um grande jogo. Tem coisa que você não precisa é, experimentar pra saber que é uma tremenda de uma bosta. Entendeu? Entendeu? Não tem porque você comer bosta de cachorro e, e falar que é ruim, pra ver se é bom ou não. Não tem. Entendeu? É simplesmente isso. Então assim, é, dentre as coisas que me deixa profundamente a, a, irritado dentro dessa indústria, talvez essa seja uma das, da, das piores. Não tem motivo nenhum pra você ter que experimentar alguma coisa pra dizer que ela é ruim. Sacou? Então assim, no mundo dos jogos não é diferente Não é diferente Não é porque é um jogo que é diferente É assim também Você vê um jogo ali, você vê um trailer ali, você vê um teaser dele uma história mal contada, uma história horrível um, um, Uma gameplay é, tremendamente genérica De um jogo que não tem propósito algum A não ser é, estragar a experiência de quem gosta de Alien De quem poderia gostar de Alien É... E você, e você ainda tentar, tentar Pegar alguma coisa boa Em cima disso aqui, tá? Dê serviço pra, pra o fã do, do Alien Eu sou muito fã de Alien, velho Eu sou extremamente fã de Alien Pra mim é a melhor franquia De, de, de é, filmes de horror aí é, Em muito tempo Difícil bater O Alien, viu? Falar uma grande verdade pra você É difícil você pegar um, um, um filme aí é, Onde você tem um monstro em um ambiente e ele causar o mesmo que o Alien, pelo menos o primeiro aí causou Certo? A gente teve um jogo fenomenal de Alien se chama Alien Isolation Ninguém falou nada desse jogo Ninguém falou nada Sim, a internet cagou para o jogo E o jogo é extremamente bem feito Todo jogo tem seus problemas, eu sei, não estou falando que é, que é perfeito, mas estou falando que é um jogo muito bom, que se você não jogou, você deveria jogar, experimente o jogo, vivencie si o jogo. Um jogo muito bem feito, com uma história tranquila, bem construída, baseada no, no filme, mas sem perder o nexo, sem perder a lógica, com, com um desenvolvimento interessante, a entrada do Alien muito boa, é, um, um jogo que tem uma, uma inteligência artificial extremamente bem construída, mesmo sendo um jogo uh, em primeira pessoa, que eu não gosto muito, mas é um, é um jogo assim muito bem feito, então tudo bem, passou, tranquilo. Ninguém falou nada. Agora lança esse jogo meia boca de merda aqui, que tem o um nome Alien só para vestir a skin do Alien, é, dentro de um jogo completamente ruim, péssimo, um, um jogo genérico, de um jogo que. Uh, cê, você quer, a minha opinião, gastaram recurso humano, gastaram. É, silício, gastaram computadores à toa É isso que fizeram Gastaram poder computacional à toa É isso que faz Já não viu os caras falando lá, tipo assim, gastou água à toa É isso aqui Você É igual molhar uma planta que não dá fruta Entendeu? Então, é, é ruim, viu véio? É ruim, é ruim Cara, é, é decepção Isso aqui é decepcionante ver a O que, que a indústria faz véio? A indústria é, é terrível e novamente, o jogo não é uma decepção porque não havia nenhuma possibilidade dele ser bom, tá? Então é isso aí mesmo. Notícia ruim. É só notícia ruim atrás de notícia ruim. Um grande abraço pra todo mundo aí. Falou, até mais.